Arrancou pra caralho Rapaziada, pra quem acompanhou as notificações e notícias bentas do Caverninha Sabe que o Caverninha está de férias E o que, que acontece com esse caso de coronavírus O Caverninha simplesmente ele trouxe todos os seus vídeos para ser editado em suas férias Tranquilamente tomando seu chimarrão de bacon Mas no momento de retornar, o que aconteceu? Esse, as fronteiras todas estão fechadas. O Vandame ficou preso na França e o Jack Norris ficou preso na Alemanha. E não conseguiram resgatar o Caverninha de momento. Ou seja, todos os equipamentos cavernísticos estão fora de alcance. Com isso, o Caverninha não conseguirá gravar mais a continuação do Creitão. Mas o Caverninha vai ver se consegue aqui resgatar os vídeos antigos Ou pegar alguma coisa da Deep Web aqui O Caverninha tem uns acessos cabulosos aqui, hein Tem uns vídeos ali já gravados Vamos ver se eu consigo restaurar e pegar algo eu de novo Rapaziada, mente, vamos curtir pelo menos o último episódio aqui Antes do Coronavírus Nelson O Caverninha já pegou 36 Coronavírus e tá tranquilinho aqui, hein Uh, vamos sobreviver essa parada aí, tio Não sai de casa não, hein Vamos ficar esperto, hein Se você sair de casa, tio, negócio janta, hein É bom você ficar esperto <risos> O único local que a gente não investigou ainda é essa parte aqui, antes de subir e continuar a missão. Vamos quebrar Ufa! simplesmente essas coisas. Por favor, daqui. cuidado! Ainda tô consertando! É o quê? Pera aí, tio, vai com calma, hein? Qual é o problema com você? Rapaziada. A gente tem que achar alguma coisa que pare esse veneno aqui, hein? Né? Esse aqui já não parece ser tão simples. Ou será que é só essa parada lock aqui? Ah! Você parou algum outro aqui. Mas o Cabernet tá é interessado nesse. Sim. Rapaz, ele tá rolando uma macumbista aqui. Será que é por trás? Vai lá e vê! Você por trás, tio. Olha! Achou! Não, o caverninho tá ligado, tio. fiquem calmos Beleza, agora a gente vai lá simplesmente abrir aquele baú lindo Rapaz, será que vai ter uma armadura nova? Será que vai ter um machado novo? Tô <risos> Tio, o machado tá mais que lindo Mas pode ter uma peça pra equipar o machado e fazer ele ficar melhor ainda, hein Ó, peraí, pegamos uma coisa aqui, hein Aço Beleza, esses aços são simplesmente para melhorar o machado também, Tranquilo Agora a gente passa por aqui Ó, oh, já tem outro local. O okay. quê? Baúzão gordo, hein? Esse é gordo. Outro. Jogou! Ah! Nossa, jantou eu! Ó, oh, tá aqui o negócio. Deve ter alguma melhor isso. Rapaziada, a gente não tem a, a ferramenta ainda. Não. Rapaziada, jantou nossa vida, hein? Rapaziada, acho que é isso mesmo, de momento. Ó, tem como usar umas ferramentas gregas no futuro. Mas, de momento, já fizemos o possível. Rapaziada, tá mais que ótimo. Jogo! Ah! Rapaziada, sugou tudo, tio. Eu nem vi ali, o negócio jantou nessa perna. É bom no caneco, rapaz. Eles pegam mais 300 Hacksilver, tio. Oh, Ô, meu. Deus! Eles vão subir a montanha do amor aqui? Rapaziada, vamos continuar com a vida lá embaixo mesmo. Uh, o está tá mais forte. Agora não, não temos nada a temer. Beleza, já joga o machado aqui. Vá! Pô. Não! Mantém, Você mantém! Vai, ó, sorte de ter uma vida aqui, Beleza, a gente. Vo... Ó, ó. Sai da área. Pega o machado. Tem mais locks espreitando. Sim. Beleza, tem pra direita e pra esquerda. Vamos de momento pra esse lado aqui. Intuição Cavernal diz que por aqui Apriu, tem com itens. Comigo. Oh. É a bruxa? Nossa, é a bruxa errou, hein? É a bruxa, tio. Maisadinha dela, tio. Tem uma porta gigante aqui. Ela não vem não, tio. Tá cagona, hein? Vamos trazer ela pra cá. Estamos lá uma caverna aqui, ó, ó Já tem hack silver aqui. Antes de continuar, a gente tem que matar a Loki, hein? Será que ela vai continuar? Será que ela vem em nossa direção? Ah, agora tá perto. só Loki. Ela cospe! <risos> Rapaziada, tipo. ó. Deus pega ela, tio. Ó. Olha, o peuzinho tá pegando ela, hein Olha aí, tá pegando ela Rapaz, Tá tem que aquela barra loco dela Ó, oh, é agora, aproveita. Isso Quando quiser Emitamos ela, hein, repetamos inimigo atacando oh, peraí agora agora vai bicuda fala a deus manda agora quase lá gente. quase lá <risos> ah, sua bruxa Loki Aí você roda, hein Flawless. Victory. Beleza Pra pegar a parada ali no meio O vai ser simplesmente 1300 Peraí, a tiazinha tava rica, hein Atreuzinho, será que tem alguma coisa aqui? Ó, oh, tem uma coisa secreta aqui Peraí, que parada é essa? Ó, oh, ó. Oh. Jogo! Uh. Vamos dar uma olhada aqui, tio. Vida! Aqui continua. Rapaz, aqui continua. Vamos simplesmente olhar o outro lado lá. Tem uma coisa segrega. que a está super curioso para saber o que é, tio. Ó. Oh. era aqui tio, aqui, ó. Ó! Oh! Eu, você e o Atreus descobrindo o que, que tem aqui dentro. Tá trancada com magia. Ô oh, meu Deus, ele não tem magia ainda. Então... <risos> Beleza, rapaziada, chegamos Será no momento aqui. Será que eu aqui. posso carregar ah. ela nessa última parte do caminho? Eu disse não. Como é que... É? Por quê? Ela era bem mais importante pra mim. O quê? Eu só passava mais tempo com ela. Você vivia fora caçando. É melhor você parar de falar. Rapaziada, aqui, Momento. Peraí, tá falando uns lobos diferentes aqui, né? Peraí, calma aí, chama até os lobos primeiro. Não parecem bem. Já matamos o Loki, aí? Tá de boa, tio! é treinado para escudinho! É treinado pra escudinho! Precisa ser mais eficiente, garoto! Rapaziada, isso aqui, ó. O Caverneira não testou ainda, olha que loucura! <risos> Do merangue. Nossa, Creitão! O negócio vai ficar feio pros caras, hein? Beleza. Tem uma vida aqui. Se precisar, a gente pega. Rapaziada, quase o se explode aqui. Tem duas vidas, na real. Beleza. Tá rolando altas bruxarias ali? Pergunta. Tem dois, tio? Tem dois? A gente vai de um poder de congelar mais rápido. Precisa explodir essa parada aqui. Olha aí, ó. Vamos ver o que dá pra fazer. Chama um baú já enterrado aqui. Rapaziada, esse jogo é doido, tio. Você explode as paradas, tem baú atrás. Olha aí, olha aí, é importante. importante. Beleza, símbolos rúnicos. Você sabe, né? Exemplo, o caverninho tá esquecendo de usar essas paradas na batalha, ó. Olha isso, congela a parada inteira. Hum. Vamos com essa aí, caverninha. Parece treta isso. Ó, tem outro negócio uh. pra explodir aqui. 3, 1, explodiu. Rapaziada, é, funciona assim, eu. Uh. Tem que tentar, tio. Parece impossível. Aí, ó. baú é nosso. Uh. Que parada é essa, tio? Ataque único leve. Um rápido ataque propulsivo seguido de um golpe. Uh. Esse era o ataque único que estava equipado anteriormente Que é mais ou menos um ceguinho nos locks Ó, esse aqui é o novo Nossa senhora, que parada é essa, tio Investida do Urso Branco <risos> ah, Já curti, tio, manda no bolso Beleza, o Creito já está equipado com essa habilidade nova Estamos com essa Bigorna Benta Que é o segundo ataque que podemos equipar Beleza, parece que tem alguma coisa nova na armadura aqui, hein mesmo de momento, estamos super forte. Vamos continuar com a nossa técnica. Parece que dá pra, dá pra colocar outra habilidade aqui, hein? Vamos dar uma vasculhada aqui. Sim! Execute uma sequência de ataques rápidos, sem sofrer dano, para energizar o um machado. Já curti, tio. Já compra. Ó, oh, energizar, tio. <risos> que lindo. Rapaziada, ô, oh, meu Deus do <risos> céu. Tá ficando cada vez mais lindo. <risos> uh, beleza. Ó, oh, tá precisando de vida aqui. Pega. Beleza? Será que tem como explodir essas pedras aqui do lado? Explodir umas pedras. Será que tem alguma coisa segregas? Rapaziada, vê se você explodem as paradas achando que não tem nada. É, dessa vez não tinha nada mesmo, mas tá tranquilo, tipo, Pegou muitas coisas. A gente veio dali. Baús já foram todos abertos. Continuidade por aqui? Vamos ver, tio. Oh, oh. O oh, King Kong! Oh, meu Deus, tá aí, não, hein? Ah, meu Solta ah, é? uma... ele! Ah, ah, ah, ah, oh, meu Deus! Bola ah, com ele, mole! Zoi! Ah, ah, ah, oh, ah, Nossa Senhora! Agora o bicho vai cair Hum. Tem mais pai. Ah, tá hum. de boa, tio, tá de boa O cabinei tá louco pra testar o, o machado de giratório Peraí, peraí Segure-la, hein, tio, segure-la Jogou Agora ferrou, tio, agora ferrou Vaza, Jogo Peraí, tio, vaza Explode o Beleza, pegamos o Loki aqui. <risos> <risos> Sai de perto. Machadinho gigante. Rapaziada. Pera aí, cara. Explodiu dois. Agora vai perto. Pera, gente, não tem nem como esquivar Olha o que eu vou fazer esse lock, ó oh! não, não tem como? Não Por que eu não tô conseguindo usar o que Caiu oh, ainda Calma, gente, peraí Vamos pegar a abacateira do outro lado Antes de mais nada. Ei, não tem como defender, tio Ah, oh, meu Deus do céu eu marquei Abacate aqui Mais um Tranquilão Vamos ver se o machado arranca alguma coisa. Fica nada, hein? Na franja? A franja arranca! Ai, toma cuidado! Espera aí, tem, tem, tem uma bolsa aqui. Hein? Com licença! Ah. Primo Loki! Cuidado! Peraí, pega, pega! Peraí, eu vou querer dar um ataque pesado. Pegou, com Pegou, Ataque tá pesado! Não! Agora! caralho. Uh, okay. Ah, meu deus, eu marquei. Oh, deus. E como é que é? <risos> Só cascudo lindo, tio. Nossa. Só catequese. Só dois o do quê? Ah, tem mais dois Locke ali? Mas o aqui é bônus, isso é louco. Sua direita. Calma aí, tio, calma aí! Cadê, meus... cadê você? O quê? Eu tô, no... tô na fúria. Deixa eu desligar a fúria, deixa eu desligar de oh, meu Deus, eu gastei a fúria inteira. Pera aí, vamos vou levantar esse Locke aqui? Pera aí, calma aí. Cadê o machado? Ah, esses Locke aqui é... é brincadeira, só cadê o eles? Cadê o aqui? outro? Quem fez esse lugar? Peraí, o que, que é isso? Símbolo da verdade? Raro, encantamento. Encantamento que aumenta a força. eu é, Deus, já curti, tá cheio de encantamento grego. Tem mais outro aqui. Que é Peraí, tio. Nossa, isso é chama congelada. Material impossível que abriga a fúria de fogo e acalma o um gelo. Estamos cheios <dos> de negócios <risos> secretos aqui. Beleza, mais 3 mil de hack silver Ai, o Caverninha é curte, a gente já toma esse abacate aqui. Beleza. Rapaziada, é, agora é só dar continuidade. Vamos lá, tio. Sem macaco pra atrapalhar agora. Sem King Kong, a gente abre a porta tranquilamente. Ó. Peraí, peraí. Base Uou, da montanha, chegamos. Dá pra entender por que a mamãe quis esse lugar? De fato. Rapaziada, chegamos na montanha, mas chegamos ao final do episódio O Caverninha vai ter que trabalhar na pedregulhos e Pedregulho ali Já tá meio atrasado, tio. O Caverninha tá gripado com coronavírus Então o que que acontece? Ah! Rapaziada, o Caverninha já pegou coronavírus 32 vezes ali nos antepassados Já curou um monte de vez, né? não dá nada não tipo. Não sei de nada Rapaziada, traz uns 72 cara aí Cada um traz 72 cavernistas A gente chega a 10 milhões rapidinho, hein? <risos> Rapaziada, é mais uma vez. Te vejo na próxima, hein? Juntos eu, você, o mano Kratos e o Ezequiel, o sujeito já, já tá lá na frente, tio. Ele é doidinho. VAP! <risos>